É, vimos como criar variáveis, agora vamos estudar os tipos de dados que cada variável pode conter. O primeiro tipo de dado que vamos ver, números inteiros, aí o, uma variável pode conter aí um número inteiro. Para isso, você declara o número normal, é, só, só declara o número normal que é o um número inteiro. O outro tipo de dado que podemos ter também são com números com ponto flutuante: o número com ponto flutuante é basicamente o, o número com casos de decimais. Por que, que é número com ponto flutuante? Porque a casa decimal ela é representada é, na programação com o ponto, não com a vírgula. E ele é flutuante porque ele pode flutuar pelo número. Se ele, no caso, o número de casas de decimais. Tá? E, então, o número com ponto flutuante, ou também chamado de float, ele é o número com casos de decimais. Temos também as strings: o string é basicamente tá? Para você declarar é, uma variável com, com um string você bota entre aspas. E você pode usar tanto aspas simples quanto aspas duplas. No caso eu vou fazer um vídeo só sobre o que, que é aspas simples, o que, que é aspas duplas. É, também temos o, os, os boleanos, tá? Ou bom que são as variáveis que contém o TRUE e o FALSE que na programação, na verdade, no computador é tudo 0 e 1 um. o 0 é o FALSE e o 1 um é o TRUE é, possuímos também os ARRAYS que aí no caso é uma declaração um pouco mais diferente que aí você tem um tipo de dado é que na verdade ele, ele contém vários tipos de dados. Um array pode conter aqui uma série de números, é, números é, inteiros com números com ponto flutuante, com strings. Tá, você pode ter até mesmo com os booleanos um tipo de dado que você quiser o array basicamente é um, é um tipo de dado que ele pode conter dentro dele vários vários tipos de, vários dados é, também a gente vai ter não só um, mas vários vídeos sobre arrays temos o, os objetos tá que aí no caso seria a, da programação orientada a objeto que aí o a variável ela teria um, um new objeto no caso isso estudo aqui é, não vai funcionar porque eu não tenho uma classe declarada como objeto tá é, por isso eu vou comentar esse código aqui também é, recursos tá é, recurso ele é um tipo de dado especial do PHP um, por exemplo, uma conexão com o banco de dados vou botar aqui, ó Variável Eu Vou fazer uma conexão simples com o banco de dados No caso, localhost Root Ele vai se conectar com o meu banco de dados E ele vai retornar para mim um, um tipo de recurso viu? Recurso de conexão com o banco de dados E nulo A variável Opa. que é nula, ou seja, ela não possui valor. Esses são os tipos de dados que nós possuímos no PHP é, e você pode trabalhar com qualquer um deles. O importante é a gente saber tipo de dados no PHP é que a qualquer momento eu posso mudar o tipo de dados. Na verdade esse script você vê que eu criei uma mesma variável e ela foi passando entre todos os tipos de dados. Isso vai funcionar, o PHP permite isso. Tá? Ele tem uma baixa tipagem, é, fraca tipagem. E você vê que eu, eu não tenho como declarar: essa variável vai receber esse tipo de dado. Eu, o fato do de como eu jogo o tipo de dado, qual o tipo de dado que eu jogo, é o tipo de dado que a variável vai conter. Para eu saber o tipo de dado que eu tenho numa variável, eu tenho uma função do PHP chamada getType. Tá? e ele me retorna o tipo de dado para eu poder ver isso daí eu, eu vou mostrar com a função echo tá é, então eu tenho aqui ele fala nulo porque o get type está aqui no no final se eu for jogando ele no em cada campo recurso no caso objeto eu, eu não tenho array Booleano, string no caso double é o tipo de float o double é o, o float com maior, uma maior precisão e integer, que é no caso inteiro tá? e eu, eu também tenho uma coleção de funções para saber se aquilo dali é um um uma string por exemplo is integer aí ele vai me retornar aqui um que no caso seria o verdadeiro tá E se eu botar isso daqui, por exemplo, aqui embaixo, porque ele retornou nada porque não é um, um, um inteiro. Aqui, mesma coisa, ele está botando várias linhas e está retornando que não é um inteiro. E aí no caso ele tem aqui o isInteger. No caso vamos botar aqui para todo mundo aqui. ó. Várias linhas embaixo, várias linhas em branco. Eu tenho o is integer o, o o is float is string is bool is array is resource opa is null aí vai ficar agora um monte de um opa, escrevi o resource errado é, você vê que ele me deu aqui um erro fatal chamou uma função indefinida is resource na linha 35 é importante quando der mensagem de erro no PHP a gente lê a mensagem de erro, mesmo que você não tenha domínio de inglês, tente ler a, a, a mensagem de erro. As mensagens de erro não vão variar muito e não, não vai direto na linha. Tente entender a mensagem de erro, porque aí sua sua correção vai ser muito mais eficiente, porque muitas vezes a linha que ele está acusando o erro não é onde está o erro. Um erro numa linha anterior causou o erro naquela linha dali. Então é importante a gente ver qual é a mensagem de erro. Call define function resource que aí é no caso é no caso is resource eu honestamente eu não sei o que, que eu escrevi de errado, tá no vídeo. Aí vocês vão ver o que, que eu tenho escrito errado. Você vê que, de vez que eu ficar tentando é, corrigir o erro, né? identificar o erro, eu, eu, eu vou pro auto-complemento no NetBeans. Você vê que aqui ele não está dando auto-complemento, mas aí você pode dar o, o Ctrl, espaço, e aí ele te dá o auto-complemento. E aí está lá, e Resource, e aí não tem erro, tá? Além disso. Eu também posso converter o, o tipo de dado tá? é, Eu vou até criar um novo arquivo aqui Converter tipo de dado E aí eu vou criar aqui um, um uma variável Com o meu nome E aí eu vou fazer aqui olha Eco int variável e aí, basicamente, eu mandei o PHP converter a minha, a, a, o meu nome para inteiro. Isso não pode dar certo, né? Como, como que ele vai transformar o meu nome inteiro? O, o negócio é que ele não vai retornar erro porque eu mandei ele fazer isso, então ele vai converter para inteiro aí eu vou ver aqui ó, converter tipo de dado e ele converteu para zero. Por quê? Porque ele não conseguiu converter para inteiro. Como que ele pode representar falha com um inteiro? Zero. Zero e um. Zero é falso, um é verdadeiro. E aí ele converteu para zero. O detalhe é que se eu botar é, isso daqui. Aí ele vai me dar 1, 2, 3. Você vê que ele não me deu o número no final. Por quê? Porque ele pegou 1, 2, 3, achou uma letra, parou a conversão. Agora, se eu faço isso daqui, aí ele volta para zero. Porque ele, a primeira coisa que ele achou foi, um, foi uma letra, e aí ele não converteu. Eu tenho aí o... Aí vou botar aqui em comentário Eu tenho o int Eu tenho o bow Eu tenho o float Eu tenho o string Eu tenho o array Eu tenho o object eu não posso converter para resource, porque resource é um tipo de dado especial do PHP. Tá? Então, esses aqui são os nossos tipos de dados e como que eu posso converter tipo de dado de um tipo para o outro. É, o PHP ele não, ele tem uma tipagem fraca, né, uma fraca tipagem, mas você vê que eu posso testar se aquela variável tem aquele tipo de dado e eu posso converter de um tipo de dado para o outro tipo de dado. Então, cabe a você, quando você precisar, criar as regras que você precisa. Eu vou fazer aqui o meu commit. Ele me deu lá os dois arquivos que eu, eu criei. Eu, no caso, eu vou botar git add ponto. Eu vou confirmar. Tem aqui, ó, dois arquivos. E git commit-m ensinando tipos de dados e aí está limpo